Já se pegou alguma vez pensando por onde começar na hora de fazer uma faxina? E ainda quando termina fica com aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar uma forma simples e objetiva de como fazer uma boa faxina passo a passo. Oi meus amores, eu sou a Bruna e nesse canal eu te ajudo a ser uma dona de casa mais dedicada sem neuras. Antes de mais nada, a gente tem que avaliar alguns pontos que cada uma tem a sua realidade e isso tem que ser respeitado. Pode ser tanto em questão financeira, pode ser em questão de tempo, algumas trabalham fora, algumas realmente são só donas de casa. Então tem que levar vários pontos em consideração, por isso que eu acho que na hora de fazer uma boa faxina tem que ser avaliado a realidade de casa. Cada uma. Então, consequentemente, não existe uma fórmula mágica, não existe apenas um método que vai funcionar para todo mundo. Porque cada uma funciona de uma forma Na hora de fazer a minha faxina eu posso fazer de um jeito E a outra pode fazer de outro jeito e tá tudo bem Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a forma que eu faço e que dá certo pra mim De acordo com a minha realidade Então continua assistindo o vídeo se vocês querem saber um pouquinho mais De como que eu faço a minha faxina e eu vou mostrar pra vocês aqui passo a passo Mas antes de começar esse vídeo, se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal Também da programação de vídeos que eu tô postando Sempre segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Já deixa muito seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para que a nossa família possa crescer cada vez mais e o YouTube consiga recomendar esse vídeo para mais pessoas também. Planejamento. Gente, tudo na vida precisa de planejamento para dar certo. Então na hora de fazer uma faxina não vai ser diferente. Então uma noite antes de você fazer a sua faxina, no dia anterior, você senta, pega um caderninho, pega uma caneta ou no celular mesmo e anota tudo aquilo que você precisa fazer. Ou seja, dividir tudo aquilo que você precisa fazer e como que você vai fazer. Também pensar nos produtos que você tem de limpeza em casa. O que você tem, o que pode ser usado, o que que a gente pode fazer pra melhorar. E lembrando, gente, que pra fazer uma faxina não precisa de muita coisa. Vocês podem pensar que, meu Deus, pra fazer uma, uma faxina, precisa ir no mercado, comprar vários produtos de limpeza e não, gente. Só com detergente, um desinfetante, uma que boa, a gente consegue fazer uma faxina maravilhosa em casa que vai deixar com aquele cheirinho de... Hum, casinha limpinha. Então por isso que eu digo que a faxina é uma coisa também muito individual, por isso que o planejamento ele é muito importante para que você analise todos os pontos daquilo que precisa ser feito na sua casa. Fazendo o planejamento a gente já tem uma noção do que a gente precisa fazer e de como que a gente vai fazer. Então agora é a hora de fazer a divisão das tarefas e também ver como que você vai querer fazer. Vocês têm duas opções, tanto fazer uma faxina em apenas um und die que você separa e faz aquele faixinão, que tem gente que gosta de fazer assim, acha mais prático, se identifica melhor. E há pessoas assim como eu, que gosto de fazer a divisão das tarefas de acordo com os dias da semana. Segunda-feira eu limpo o vidro, terça-feira eu limpo o armário, quarta-feira eu esfrego o chão, quinta-feira eu limpo o banheiro, sexta-feira e assim por diante. Eu particularmente gosto de fazer a divisão das tarefas durante a semana para que não fique muito pesado para mim. E aí tem que levar em consideração também que além da faxina que a gente vai ter que fazer, temos que conciliar também com as tarefas que vamos fazer do dia a dia mesmo, como lavar uma louça, lavar uma roupa, porque a faxina em si, que eu falo aqui pra vocês né, como fazer uma boa faxina passo a passo e tudo mais é uma faxina, aquelas coisas mesmo que a gente precisa tirar pra limpar mesmo, que não são coisas assim do dia a dia, como eu falei pra vocês armário, forro, quem tem forro em casa pra limpar, então essa parte parte, assim, de coisas mais pesadas. Então, no segundo passo, você faz a divisão das tarefas para saber exatamente como que você vai fazer, se vai fazer em um dia só ou se vai fazer durante a semana, para pro final de semana a casa tá limpinha. E também faz a conciliação da limpeza diária da casa. Terceiro, temos que levar em consideração a ordem de limpeza. A gente sempre começa a limpeza de cima para baixo, para que quando a gente se começar a limpar por baixo e for limpar em cima, consequentemente não sujar tudo de novo. E isso se aplica a tudo. Por exemplo, eu. Aqui em casa eu gosto muito de já começar varrendo toda a casa. Então eu tiro todo o grosso de cima da mesa. Se tiver sujeira também em cima do fogão. Eu gosto de tirar e jogar tudo pro chão e eu já passo varrendo. Porque como vocês sabem, quem me acompanha aqui, sabe que é onde eu moro aqui. É a estrada de chão. Então passa caminhão, passa carro, passa muita muita muito carro, muita coisa assim. Que acaba levantando muita poeira, muita poeira mesmo. Que assim, de questão de horas, não dá tempo. É que nem o carro, coitado do meu marido, ele lava o carro, não dá 30 minutos, o carro já tá cheio de pó de novo. Então por isso que eu falo pra vocês que a faxina da casa tem que ser uma coisa é, pessoal de cada um porque cada um tem a sua realidade cada um sabe onde vive, o que precisa ser feito, qual é a adaptação que essa pessoa vai ter que fazer pra que a faxina fique um pouco mais leve e muito mais otimizada pra ser muito mais rápido, né? Então seguindo esse terceiro passo, você começando essa faxina de cima pra baixo já vai ser um grande adianto e você vai ver que já vai dando diferença Quarto, a gente tem que levar em consideração também, que as tarefas da casa, a gente tem que separar do mais difícil para o mais fácil. Por quê? Porque se você gastar toda a sua energia daquele gás de quando você começa a sua faxina, fazendo tarefas que você faz todos os dias, na hora que você precisa pegar aquela coisa que realmente tá cabeluda, você não vai ter mais energia. E você não vai querer fazer, porque já vai estar tá cansada. Então tem que sempre pegar aquilo que tá mais cabeludo, primeiro, pra gente conseguir realizar as outras outras tarefas, que daí como já não vai demandar de tanta energia, a gente consegue terminar. Se caso não terminar, não é uma coisa assim que precisa muito fazer na faxina, e você vai fazendo durante a semana, como eu expliquei direitinho pra vocês. Quinto, sempre aplicar a regra dos cinco, que eu já falei pra vocês aqui, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês, que faz toda a diferença na hora de fazer uma faxina, porque você não precisa esperar a casa ficar um caos pra começar a limpar. Então se você aplica a regra dos cinco tudo aquilo simples já vai estar tá limpo e você realmente só vai precisar fazer a faxina daquilo que precisa ser feito a cada 15 dias ou a cada 30 dias mas que você faz de uma forma mais otimizada como eu já expliquei pra vocês, né? A divisão, se você quer fazer durante a semana ou se você tira só um dia pra fazer a faxina. Eu acho que o melhor método é você separar tudo aquilo que precisa fazer e separar durante a semana. Pra que não fique tão pesado e quando você termine, né? Se caso você fizer a sua faxina em apenas um dia, vai chegar no final do dia, gente, você vai estar tá morta. E aí acontece aquilo que você sabe que acontece, que acontece comigo também. Se você acordar no outro dia, parece que um trator passou em cima da gente. E a gente não quer isso, né? A gente quer manter a nossa casa limpinha e organizada pra gente poder curtir, né? E não ter que ficar na cama porque tá toda entrevada lá. Ai, meu Deus, socorro! Então é isso, meus amores. Não existe uma fórmula mágica para você fazer uma faxina, mas se você levar em consideração todos esses pontos, eu tenho certeza que a sua faxina vai dar muito certo e que você vai conseguir fazer de uma maneira muito mais e eficaz pra você. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal e a frequência de vídeos. Se vocês estiverem gostando, gente, comenta aqui embaixo. Dá um luzinha, é muito importante. Eu fico tão feliz quando vocês comentam aqui embaixo. Deixa o like de vocês também. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando do meu vídeo, que o vídeo é relevante. E ele consegue também mandar pra mais pessoas, mais pessoas chegarem pra nossa família. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Um beijão.